Como não vou morrer com isso? Como não vou morrer com isso? Torcer para o Santos é só depressão. Colocou quadros lá no puto. Coloquei, ó. Coloquei. São três quadros. A, o terceiro tá. A câmera não tá aqui. E aí aqui uma prateleira com, com livros e coisas que, que me fazem parecer inteligente. Mas eu coloquei isso ano passado, que Faz tempo que você não veio aqui. <risos> Somos todos... ah, mas enfim. Por que, que o Bayern tá, tá te deixando triste? O Santos eu sei, o Santos é realmente é um, é um time triste. Sempre foi, né? Mas o Bayern não tô acompanhando não. Se dependesse disso, já era Plutão o quê? Mano, cadê os caras, velho? Merda. Se dependesse disso, já era Plutão? Não entendi. Não entendi mesmo. Não estou morto ainda. Hum, o, Gaia, o Bayern ganhando de times fracos, mas com uma dificuldade. Ah, entendi. Isso me deixa com raiva também. Time fraco tem que ganhar fácil. E é só corintiano, Zubus, que o Corinthians perdeu de 5 do Palmeiras. Ridículo. Nunca vi isso. Ou foi 4? Eu não sei, mas foi ridículo de qualquer jeito. Foi 5, eu acho. Ou foi 4? Eu não sei. Enfim, mas foi ridículo. No último jogo, jogaram na neve, o campo tava branco, a bola tava branca, a bola era branca. <risos> Eu acho incrível que eles consigam jogar na neve. Eu não conseguiria jogar na chuva. Imagina na neve. Aliás, eu, eu digo mais. Eu não consigo jogar no seco. Porque eu sou ruim, mas tipo... Jogar na chuva e na neve parece uma coisa muito fora do normal pra mim. Jogar no frio já é, já é ruim o suficiente. Corre, diabo. Morreu. Quase não deu pra ver a linha. É de boa. Ah, de boa, sei. Então. Eu vi um, uma imagem de uma, um time que jogou de branco na neve esses dias. Aí, umas, duas semanas atrás. Que não dava pra ver o time do, de cima. Foi é engraçado. Me matei, mas matei o cara. É disso que eu tô falando. Aí o campo ficando praticamente branco o por inteiro e voltaram o campo tava verde. Ai, <risos> eu queria ver isso. Tem no. no foi no Globo Sport que eu vi. Tipo. O time fica camuflado na neve. Se você pesquisar no Google aí, você acha. Meu Deus do céu. Você vai Tem um Marquins em algum lugar aqui. Hora de acertar Eita, joguei demais. Dá o seu selo de aprovação para mim, Zubus. rei. Não, maldito! E o Kimmich joga demais. Joga demais, muito obrigado. O Kimit é muito bom mesmo, adoro o Kimmit, cara. Sempre gostei. Sempre foi um jogador que me agradou muito. Eu gosto de gente do estilo dele. O cara. O cara que é um jogador defensivo, entre aspas. Mas você sabe jogar, né? Se você quiser colocar ele de meia, ele vai conseguir jogar bem. Apesar de ele ser um, um volante ou lateral. Eu impresso minha perna pra ele se lesionar algum dia. Ele se lesionar algum dia. <risos> Morri. Você é. é louco, mano. Mente do Marcelo 92. Quem é esse doido? Não, eu conheço quem é o Kimit. Kimit é um jogador polonês. Mentira. Eu não sei qual, qual é a nacionalidade dele. Não estou morto ainda. Alemão tá no esse, Ele é loiro. Eu sei que ele é loiro. Que ele joga no Bayern, que ele é volante lateral direito. Ele é muito técnico. Cadê o cara, velho? Alemão, boa. que me tinha o sucessor do LAN. E deu certo, olha só. Como diz a música? Não, eu acho engraçado... Você falou sucessor do LAN. Eu acho engraçado todo jogador que saiu como novo Messi. Tipo... Essa semana o De Federico se aposentou. De Federico era o novo Messi que, que jogou no Corinthians. E teve vários outros novos Messis entre aspas. E aí o que é engraçado é, tipo, todos esses novos Messis. Novos Mestres, entre aspas, já se aposentaram ou estão se aposentando. E o velho Messi ainda tá jogando, tá ligado? Ele tá jogando muito, ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Bizarro. <risos> Ai meu Deus. Novo Messi, espera o antigo Messi parar de jogar, caralho. O Vitória chegou, tô ligado, tinha o Bojan, tinha o cara do Irã, cara do Irã eu não lembro, mas o Bojan eu lembro, tinha o Bojan, tinha o Defederico, tinha o Iturbi, quem lembra do Iturbi? Ele era paraguaio e se naturalizou argentino, ou era o contrário. E sabe o que é pior? A maior parte desses caras aí realmente jogava bem. Mas eles se perderam justamente por essa comparação aleatória, velho. Quem é que quer ser comparado com, com o Messi, mano? Não importa o que você faça, você nunca vai ser tão bom quanto o Messi. E depois de um tempo eles perceberam que todo mundo que eles, que eles chamavam de novo o Messi dava errado e dispararam com isso. Caralho, ele, ele conseguiu fazer isso e sair vivo? Impressionante. Será que eu consigo fazer isso? Acho sacanagem isso, bota a pressão no cara, exatamente. É. Tipo, ele nunca, vai, ele nunca vai se sentir bem sabendo que ele foi comparado com o Messi e que ele não vai conseguir nem chegar perto disso. Bojan não jogou, não, não jogou a Eurocopa que a Espanha ganhou por causa da pressão. Mas ele não é espanhol, né? Ele é espanhol? Não lembro disso. Dei muito dano em todo mundo e não cheguei nem perto de matar ninguém. Ah, velho, tá zoando. Eita, nós. Vou falar que sou o novo Alaba. Alaba Boateng. Boateng é ruim. Sim, ele é espanhol, ele era da base do Barcelona. É verdade. Eu lembro que ele era da base do Barcelona, mas a base do Barcelona tem um monte de jogador que não é espanhol. Base do Barcelona, tem brasileiro, pô. Sempre teve, sempre vai ter. Boateng no auge era monstro. É, eu nunca gostei dele, não. Eu achei ele sempre ruimzão. A Boateng parece algo que você fala para um chinês chamado Teng quando ele faz algo legal. Boateng! Ajo, vou morrer. Morri. Mano, eu tô com uma raiva da zaga do Bayern. Acho que nós perdemos esse Mundial. Se perder Mundial para o Palmeiras... Se perder Mundial para o Palmeiras... Nossa, velho. Não, não, não consigo acreditar. Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial, caralho. A definição do Palmeiras é bi baixado sem Mundial e sem Copinha. Não vem... Não vem me entregar. Vitória. Não tem copinha, não tem mundial. E essa é uma vitória em que eu joguei muito. Merecido. Jogada da partida. Olha só esses zumbis que baixam, Marcelo. O quê? assim baixam? E aí, pingona, como você tá? Tudo bem? Essa cor de Nick aí. Mano, é capaz... Dubai perder o time do Egito sem Deus. <risos> caramba, eu achei que tinha sido o melhor de eliminações e pelo jeito eu não fui não é, é que tu não vê os jogos, mas o time tá decepcionante mas pô, perder do Palmeiras ah não, só o Corinthians perde do Palmeiras pô, mas eu fiquei próximo, pô, eu joguei bem joguei bem, ó, quatro medalhas de prata tá ótimo